Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania Pet e Tendence Pet. E hoje a gente vai fazer esses bichinhos aqui, gente. Não é pet, mas...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 gente, vamos fazer o nosso polvo bora lá então então esse molde aqui você vai cortar duas vezes, uma vez numa uma cor, uma vez do outra tá? dobrado aqui e aqui, tá? esse aqui quatro vezes de cada cor, tá bom? bora lá como os outros, o rostinho também tá no pdf, tá? Que eu tô usando bom mas você pode fazer de feltro Soft, plush, até de mantinha, laser, tá? Bora lá, então. Aqui, minha cor vermelha mais clara acabou. Fiquei com mais... Aí, eu tinha que colocar duas mais escuras, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar. Pra não ficar esquisito. Vou ficar lá as cores aqui, tá? Mas é só porque uma tonalidade é diferente da outra. Então, vai passar uma, é uma costura aqui. Esse aqui vai aqui então e aqui juntar as duas tá. tudo aqui assim reserva vamos pegar o preto agora Mesma coisa, tá? aqui Reserva. Vamos pegar agora os nossos tentáculos. Eu gosto de firmar eles aqui com alfinete, tá? Porque o boa ele é danado, né? Ele escorrega. E agora a gente vai começar a costura por tudo, tá? Os alfinetes. E faz pique, tá? E aqui vamos virar um por um se tá tudo costurado, tudo virado. Vamos pegar uma parte aqui, colocar o avesso assim, tá? Separamos preto do vermelho, ok? E vamos pegar a nossa parte vermelho aqui, tá? Viramos direito e aqui vamos colocar aqui a parte da nossa carinha, tá? Nós vamos colocar um alfinete aqui no preto ou você pode marcar com giz pra gente saber que aqui é é onde está a nossa frente a nossa carinha tá é, aqui vamos colocar tudo para dentro aqui ajeitar tudo aqui para gente pegar aqui se você quiser alfinetar tudo pode alfinetar vermelho já tá pregado. Agora vamos pegar o preto aqui onde a gente marcou que tá o rostinho do vermelho. Então, viramos, colocamos o preto aqui para dentro, o rostinho tá aqui e aqui é para tá o rostinho. Então, a gente já prende aqui. Ok? Já prendemos ali a parte do rostinho Pra não sair da minha. E agora a gente vai pegar aqui, deixar só aqui atrás um buraco, pra gente virar. Estamos aqui para gente virar a nossa peça vamos virar viramos a nossa peça agora a gente vai encher vamos encher primeiro os tentáculos deles dele aqui tá tentáculo cheio, agora vamos encher a cabeça aqui. Fazendo uma toca pra entrar o vermelho. Não precisa encher muito, tá? E agora é só dar acabamento aqui, tá? Pode costurar a mão, costura invisível, ou assim que eu vou fazer aqui, né? Que eu vou espontar aqui. Então, nosso polvinho ficou pronto Olha só Ficou lindo, né, gente? Então, meus amores Para você ganhar essa modelagem esse, Esses moldes aqui são dois, tá? Do polvo tem dois Tem esse tamanho aqui que é o maior e tem o um pequenininho também, tá? Então, esse que eu fiz aqui são os maiores, tá? Mas tem o um mais pequeno então, a modelagem do polvo são, do, são duas, dois tamanhos, tá bom? Então, pra você ganhar essa modelagem, esses, esses polvos aqui, né? Da, desses polvos, essas modelagens, você faz aqueles passo a passo que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo. Esse é o nosso quarto vídeo da nossa Semana da Costura Criativa. Então, façam passo a passo, tá? não é inscrito no nosso canal, vocês se inscreve no nosso canal, não é? Vocês curtem esse vídeo, vocês comentem esse vídeo, vocês compartilhem esse vídeo em modo público lá no Facebook de vocês, tá? Vocês tiram o print do passo a passo que vocês fizeram aí manda pra mim ou por e-mail ou no meu WhatsApp, caso você faça parte dos nossos grupos, você tem o um WhatsApp no meu WhatsApp e eu estarei enviando pra você esses moldes tá bom, meus amores? Tá bom? Precisando de tecidos você precisa de tecido para fazer o polvinho, ou fazer roupas pet, gente, entra em contato com a Felipe Malhas, eles têm uma infinidade de tecidos preparado para você. Tá bom, gente? Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer também esses brinquedinhos aí que tá sendo o maior sucesso. Tá bom, gente? Beijinhos para todos. Eu amo muito vocês. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Amo muito vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijos.